Espera, Bela, eu sou Dona não estou usando mais vídeo pra vocês, bom, nesse vídeo eu vou estar da... tá jogando da... bem, nem baixinho. Não, eu não, não vou jogar mesmo, mas a demora demais, né? Tô... tô na demo, porque o jogo é pago. Batei três cartas. E bom, né? bora lá, é. Jola. Certo, eu vou baixar aqui tá também, dois, três, quatro. E... Estou baixando, sim. Está empolgada mesmo? Vamos voltar, vamos. <risos> Eu joguei esse jogo antes, mas não nessa. Nesse. Nesse. Nossa! Meu Deus, mudou! Ninguém antes... quer Nossa, o Power também mudou. Tá, escrito tá, caras tá, a mesma coisa. Mas que, foi? Tem que 300, ah, como um oh, mudou antes. Era um quadradinho. Um Agora um... é um... 4, 4, 4, 4, 4, 4 5, ah. Eu já paguei. 4, 4, 4, eu isso, eu tenho 4 2, 2, isso é quietinho. 3, 4, acho que não. 4, 3, Tá, aqui 3, continua a mesma coisa, 4, 4, né? 4, aqui, 4, 4, ó. Não, tem que procargar 5. 5, 6, Continua a mesma coisa. 200, 200 e 400. Uma limpa, duas limpas. Eu acho que eu não tinha as aqui ainda, não. Duas línguas, duas línguas. 400. 500. 500. 500. 600. Hum. É não tem não. 6, 7, de 8, não 2, 3. 3, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 10, 10, 10, 8, 8 <cười> Eu vejo 680? Caramba, a mãe mandou muita coisa. Mas eu acho que não tinha esses bendizinhos aqui. Não tinha essa placa. a Ali é a máquina de tinta. Nossa, é. parece. essa batatinhas? Ó, galera, falta só meu pão. Acho que tinha só. Só falta são... 999. Muita coisa. Vamos rodar, Saída... 999. lá direito. 28, 29, do jogo? Ué! Meu Deus, mudou muito! O <risos> que, que eu tenho que fazer? Ah, não! rodado eu vi que tá vi roubando, hein? Eu, eu esqueci de marcar só. Jesus! Quatro mil. Querem fazer dois mil e duzentos? Duas centavos de mil Você segura um like e tem na mão e eu seguro o outro. Aí você manda foto pra mim e eu mando foto pro né? <coughs> Vamos fazer assim: eu e o pai a gente segura as cartas pretas e você segura as cartas pretas. <risos> Vamos assim <risos> então. Vai ver se eu sou sério. Se eu solto as cartas vermelhas, eu Não, segura, segura. Ai, guarda. Meu! Como é que tá mato? Vai voltar a carga. Que isso? Não tinha isso. Ai, ai. O que? só que? Tem dardo! Não. Você não né? Eu não sei porque dá as cartas erradas de lá pra cá. que Eu não sei porque. que você que dá pra jogar! Eu não tenho que morrer até agora, não bati. Não uhum. tem nada. Ninguém bateu. a devem bateu uma vez. E agora não tem nada, hein? Uhum. Outras rodadas têm é. que bater. Bate, né? colaboram com as minhas almeiras, não parece agora. não é, ah, ah, um é um quadrada. Segura um pouco na rua e bate O jogo é meu, ou é teu? Você faz jogo separado do mesmo mais. Né? Eu as cartas, cartas que eu quero, não agora. Ó, caiu é uma carne. É que ela tentou pegar duas. Aqui. Ela compra de duas? Toda vez que ela compra. É, você podia vender amanhã. Amanhã, ela não compra de duas. Tá, eu Com lembro. Três. Eu lembro mais ou menos. Tá, tem. Tá. Ó, tá dando dica, que vende Ô, mudou isso daqui também. Nossa tá tá mudando tudo. Ainda tô susto com isso. Mas tá tudo... tá tudo diferente. Tá tudo diferente. Pra mexer aqui não, velho. que eu tô trancando? Ah, ela é Vamos. Ela não comprar embora. Vamos ver de volta oh. você vai ah. fazer separado agora. Vamos pôr o, o, o, o Alexo, não A não dama vejo. e o rei. O o Let's just Só o Joker. Acho que não é novo. Sabe o que aconteceu? Hum. Eu mandei mensagem pro bruno É? Não. Eu mandei mensagem pro Por isso que a gente jogo. Ah! tudo vai... mudado. É é tudo. Deixar... Tudo. Tudo. tudo Nós continuamos perdendo. Vocês menos a gente? Deixa eu pegar. Sim. Vocês fizeram 680? Sim. <risos> Aí esse é um negócio aqui não acabou. Tá muito difícil de pegar a sopa. Agora, tem uma sopa de bacon aqui. Estava tão perto de fazer uma linda Por que você faz essas coisas? Isabela? Isabela, é você. Tô concentrando aqui. Ah, queria mais água. Esse oito aí? É. A ilusão de viver. Ah, uma coisa aqui. Só faltava as é. Não, não fico quieto. só faltava as é. O jogo tá só no começo Pois, pois é. é, igual é. é. é. aquela lourada de copas que faltou oito, não dá no é que eu fiz Aham, uhum, foi você Só baixou assim? oito, Aquele oito copas. Aí você vai tirar com oito de paladar, vai ficar muito Tá mudou muita coisa, nossa. Só do Helm é. aí mudou. Não vai dar mesmo. Vou pedir um café pra você. Eu disse que era só uma porta quando eu joguei. Fazer um carinho depois. Trancando. Uma porta trancando, cara. Nossa. Meus abraços. <laughs> Meu sorte. Não vai pegar nenhuma. Você deu sorte. Então. Que? Um beijo. Medo, velho. É difícil, Que medo. Que medo. come medo. tomar Nem Então, dependendo da carta que eu pegar, eu dou a mesa para ela. Pode não, que... não tem nada. Que... É não tem repetido ali? Ué. não tem me... repetido ali, não é garantia nenhuma de nada. Assim é assim, tem pouca carta na mão? Ué. Porque não tem? Ficou tipo. Não, porque falou que. Ah, ah. É uma carta só, se ela tiver a mesa meu eu pai dei a carta do jogo dela. Ah, no salão aqui. A gente foi no começo? Não, é uma acredito, mas é a sala. Vai, vai. Aquela é quero o salão. qualquer um ela pega. Aqui ela limpa. Então eu começo essa daqui, aqui, e faço aqui e pego o morto. Porque daqui a ela limpa a mesa. Como foi Hum. É isso aí. Um de ah, agora, agora lá. Agora lá. Vai escolher seus amores. Eu não vou... Deixa eu olhar. Ah, gostinho só ouviu. Ué? Amanhã eu tenho que lembrar de mandar fotos do negócio para a mulher, que era providenciar para isso para mim fazer atividade no dia do soldado, que é a criança que ela não está O dia 25 é dia do soldado. Mulher, tô meio. um pouquinho de medo. Antes, eu vou fazer um negócio. E você tava conversando com seu pai aí agora há pouco? Alô? Você tava falando com seu pai aí agora há pouco? Não, tô gravando um vídeo. Ah, antes comigo. Antes dessa hora. Do quê? Olha, Lorena, o que, que é jogar? Jogo. A minha eu já fiz. Que coitada, eu comecei o jogo, se não fosse eu começar, <risos> eu não tinha nada. A minha é, um é o que eu fiz. Dá vergonha, né, cara. Eu tô mais bonita. Agora tem que drenar na mão. Chadão, O Criador mentiu pra nós. Sim. Uh. Quebrar hum. Já foi, já comprou. Nossa! <risos> Viajei bonito na maioleza agora. Bonito, bonito. Vamos ter um cartaz do Banger. Eu olhei. Vai pra mim no Esse é o Tinha I'm gonna have to Vou ficar por aqui, espero que vocês estão e tchau.